Parábola da água, a terra e as pedras. A ideia original não é minha, já li em vários livros, várias versões até. E vou fazer a minha versão, vou, fazer, vou pôr, colocar os meus conhecimentos. A terra está cheia de água, mas está cheia de pedras, de obstáculos, de areia. Praticamente não se consegue usar. Vem alguém, faz um vazio, começa a tirar as pedras, a tirar a areia, a tirar os obstáculos. Toda a água que está na terra ao redor entra para esse vazio e enche, fica transparente, cristalina e é usável para todos, uma bênção para todos. Assim é com o Espírito Santo. Espírito Santo, O Senhor dá-nos o Espírito Santo constantemente e abundantemente. Estamos rodeados, vivemos em Espírito Santo, mas temos os obstáculos. São os pensamentos da mente. Olhamos para um lado, desejamos. Olhamos para o outro, tememos, desejamos, queremos, não queremos. Fugimos o passado, o futuro, o presente. Estamos ocupados de padragulhos. Quando fizermos um vazio, um silêncio interior e olharmos para o Senhor com amor, o Senhor enche-nos com o seu Espírito Santo poderosamente. Águas vivas, poderosas. Isto é lindo, mas é importante.